Hoje vamos trazer um dos projetos de extensão mais longevos, mais tradicionais da universidade, né, o Bugre Lucena, que está em sua 27 edição nesse ano de 2017. É né, um projeto que tem, entre vários objetivos, oferecer a prática de esportes de combate a crianças e jovens em situação de risco e a portadores de deficiência visual. E para conversar conosco hoje a respeito do trabalho do Bugre Lucena, dos últimos resultados obtidos pelos atletas do Bugre Lucena também, resultados de destaque, inclusive, nacionalmente. A gente traz aqui o professor Gustavo Schumacher, né, professor de judô, né, Gustavo, que que atua no projeto já há bastante tempo também e vai conversar conosco aí a respeito do Búro Lucena e do desempenho dos atletas da universidade nesses, enfim, nesses torneios. Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui dividindo um pouco com os ouvintes a história do nosso projeto. E vamos lá. Vamos Tá tarde. Tu atuou no um projeto desde 2001, né Gustavo? O projeto tem desde 91, é isso? 27 a edição? Desde o início dos anos 90, e Isso, né? início dos anos 90, uma idealização do professor uh, Alexandre Veli Nunes, que é um professor titular da Escola de Educação Física, Dança e Fisioterapia da URGS, que hoje ele encontra cedido para o Ministério do Esporte, atuando na Associação Brasileira de Controle de Dopagem, uh, e hoje o projeto está... Temporariamente sobre o, os cuidados do professor Carlos Balbinotti E sim, são 27 anos, eu estou desde 2001 no projeto E de maneira praticamente ininterrupta, uh, tocando Está <risos> desde 2001 num projeto que, enfim, tu pegou o projeto mais ou menos com uns 10 anos Já tinha uma história antes Mas para ouvinte que não conhece do trabalho do Bucro Luciano Vamos fazer uma apresentação histórico e os principais objetivos dele Inicialmente, o projeto Bug Lucena, ele começa uh, com a proposta de oferecer judô, a prática, a modalidade de judô, uh, para a comunidade em geral. E, como tu bem disseste, nós atendemos já há 12 anos atletas deficientes visuais, nós atendemos escolas do município, escolas estaduais, uh, uh, alunos particulares também vão, também fazem parte, pagando uma taxa lá na secretaria. E... E atendemos também o, o público universitário, né? E esse projeto está estruturado como? Tem turmas de esportes? Como é que é o funcionamento dele? Ele funciona com turmas de iniciação. Uh, temos duas turmas de iniciação. E a partir daí, a evolução dos atletas dentro dela, essas turmas, elas são basicamente divididas em duas dentro da mesma aula. Nós temos sempre mais de um professor em cima do tatame. E... À medida que os atletas vão evoluindo, os alunos vão evoluindo, eles vão passando, vão uh, mudando a faixa e vão também alterando as, os horários de da turma e até que eles chegam à parte do treinamento, que é onde, digamos assim, a gente começa a preparar. Não vou te dizer para o alto rendimento, porque não é o nosso objetivo o alto rendimento, mas para a parte uh, competitiva do judô. A gente acredita que a competição uh, é parte fundamental do aprendizado da, dos esportes de combate, mesmo que a gente não tenha um resultado efetivo na competição. O objetivo é competir, mas não necessariamente ganhar. Sim, exatamente. Justamente para poder trazer também uma questão de, de até motivação e, e inclusive desenvolvimento também desses alunos. né? Com certeza, com certeza. O judô, quando ele foi criado lá em 1882 por professor professor Kano. Uh, ele ele já acreditava nisso que faz parte da, do aprendizado da competição, a gente tem que lutar, a gente tem que perder, a gente tem que ganhar, faz parte de tudo isso e através disso eu acho que a gente acaba ensinando muitos valores às crianças e adolescentes que que fazem parte do projeto. Essas turmas de, enfim, iniciação e outras, outras etapas, à medida que o aluno vai desenvolvendo, existe eh, os alunos com deficiência visual trabalham junto com os outros ou é separado? Eu imagino que a luta seja entre iguais, digamos assim, entre condições iguais, né, Gustavo? Na realidade, não. Uh, a nossa prática é uma prática inclusiva. É todo mundo junto com todo mundo. Uh, ou, claro, uh, a gente jamais vai botar um iniciante a lutar com... Um, alguém experiente, e na realidade esse jamais também não, não chega a ser verdade, porque muitas vezes eles lutam também para aprender como, se, como funciona o movimento, como funcionam as técnicas. Na realidade é inclusivo, em cima do tatame todo mundo é igual. A diferença é que quando a gente trabalha com deficientes visuais, a gente tem algumas, uh, uh, alguns comportamentos, tipo começar a luta com contato, uh, ter bastante informações... Uh, áudio descritivas vamos dizer assim que nem sempre são tão aplicadas no, judô tradicional mas eles praticam começam lutando entre iguais uh, de idade de peso mas não, não tem muita essa divisão de Qual é? não não é é interessante a gente tratar isso porque uh, eu acredito que isso também deve ser um fator de motivação importante para os no, com deficiência visual e no, no, deles também né com no, com certeza eu acho que Uh, infelizmente, os atletas deficientes visuais que têm chegado até nós Eles têm chegado muito tarde por, Provavelmente pelas dificuldades que os familiares têm De levar eles até o, até o treinamento Aquele receio do que, que meu filho pode fazer e o que ele não pode fazer E quando eles chegam lá Rapidamente eles evoluem muito em todos os setores Em todos os sentidos Psicologicamente, fisicamente Questão de equilíbrio, mobilidade e acaba que como é que eu posso dizer eu ia perguntar justamente isso no que que esses alunos evoluem em, enfim ps, uh, psicologicamente eu também imagino que seja bem importante né esse, esse crescimento deles né com certeza a questão com certeza. psicomotora também né a, a questão tem a questão da identidade de, de de se sentirem partes do todo eu acho que isso é, é, é fundamental os nossos atletas eles saem da noite do trabalho do, do treino e, e voltam para casa de ônibus, <risos> com a sua bengalinha embaixo do braço. Então, uh, eles saem de casa, eles praticam esporte. Uh, com os nossos resultados, eles têm viajado o Brasil afora. A gente atravessou o Brasil viajando, competindo com eles. Temos atletas na Seleção Brasileira Paralímpica. Então, é, é muito motivante, é gratificante trabalhar com, com esse público de maneira geral. E é justamente essa inclusão deles em treinos com atletas que não têm esse problema de deficiência visual que deve dar uma, uma, um sentimento de pertencimento e de inclusão muito grande, né, Gustavo? Para ambos, ambos os grupos, né? Porque, na realidade, quando eles chegaram, quando eu comecei a trabalhar com os deficientes visuais, eu posso te dizer que eu aprendi muito mais com eles, talvez, do que eles comigo. E a gente começa a compreender e entender as dificuldades do dia a dia, e se todos nós, se a sociedade de maneira geral entendesse e compreendesse as dificuldades que eles passam, a gente certamente, com o perdão do trocadilho, a gente iria olhar com outros olhos as necessidades deles. É, é bastante comovente, assim, até. É uma capacitação diária para vocês todos, né? Com certeza, com certeza. eu acho É uma, é uma grande troca. A gente ensina a eles judô e eles nos ensinam diversas coisas importantes aí para o nosso dia a dia em sociedade. Tu entraste na URGS em 2001, é isso? 2001. E desde então sempre foi bolsista do projeto ou atuou nele como colaborador também, Sim, né? Exatamente, como bolsista, como colaborador, virei faixa preta há três anos e desde então eu estou também assumindo, ligado ao projeto Búlgrio do Sena, eu sou treinador do da equipe Asergs de Judô Paralímpico, né? a Acergs, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. E esse, essa equipe é certa, tem obtido, vamos falar agora então, não do alto rendimento, mas dos resultados, que são um orgulho para a universidade e para vocês todos, certamente. O Anderson da Silva foi vice do Parapan, treinou com a Seleção Brasileira em maio, né, Gustavo? E aí, ele, na ele na teve verdade, diversas conquistas né, nesse período, né? Isso, o Anderson ele está sendo constantemente convocado numa lista de 20 atletas. Então, ele, com certeza, a gente pode dizer, assim sem medo de errar, que ele é um dos 20 melhores atletas paralímpicos do momento no judô. Uh, somado a ele, nós temos o Matheus, que ganhou, ficou em terceiro lugar no Grand Prix Internacional de Judô Que é o nosso evento mais importante e a Thaís que no ano passado, na segunda etapa, que é a etapa nacional do Grand Prix Ela ficou em segundo lugar uh, Então a gente, a gente começa o Judô uh, de forma inclus de inclusão social de melhora coordenativa etc mas com o passar do tempo a gente prova que mesmo que não focando alto rendimento com o um trabalho bem feito o alto rendimento ele chega e depois o negócio é manter com bastante treino <risos> né que é bem difícil manter sempre é, é complicado com jogos universitários gaúchos a equipe a série a foi vencedora não né na categoria não, não não não daí foi a equipe Urgs ah a, equipe a, URG's. É, isso isso isso que nos jogos universitários, nos jogos, né? Isso. Pra essa pergunta. Nós tínhamos 10 atletas, uh, que são alunos da UFRGS, que competiram, uh, quatro deles foram campeões e vão agora para os jogos nacionais, né, jogos universitários nacionais que vai ser em Goiás. Em Goiás, de 18 a 29 de outubro, qual é a perspectiva de vocês para esse para essa participação lá? Olha, é difícil de, de apenas ah, de... resultados, mas acho que na troca também com outras pessoas de outros estados e que é, seja não, uma situação é, semelhante. É maravilhoso né? e na realidade a gente uma dificuldade que a gente tem a respeito dos jogos universitários é uh, agrupar os diversos atletas porque eles treinam em clubes separados, né? E daí quando chega esse tipo de evento a gente normalmente tipo, chama eles para treinar junto conosco para preparar a equipe porque vai ter o treinador nosso que vai estar ali responsável para a gente falar a mesma linguagem, para a gente acertar algumas algumas arestas. Então a dificuldade maior sempre é a organização de fazer com que o, o, o público se, se os atletas se unam, né? E, e auru sempre teve tradição em conseguir bons resultados no judô. Nos últimos dois anos a gente teve bastante dificuldade em chamar o, os atletas, agrupá-los e esse ano graças a Deus a gente conseguiu aí fazer um um belo resultado. Além de deficientes visuais, não deficientes também participam do Bugre Lucena, né? A jovens em situação de vulnerabilidade social, né, Gustavo? Vamos falar um pouquinho disso também, né? Porque não são apenas os deficientes não, visuais que, com certeza que não. são o público, né? Não, não. Ah, como eu te disse, ele é voltado para todos. Tá. A única coisa que a gente não atende ainda é a terceira idade. Mas, então, as crianças de escola estadual, escola municipal... Ah, Qualquer pessoa interessada pode chegar lá com um cadastro bem simples e uh, começar a praticar judô conosco. Tem que, ter, tem que estar vinculado em alguma escola, então é importante estar estudando, a gente, uh, a gente trata isso como fundamental. E, e, bom, adultos em geral também podem entrar direto no treinamento. É muito importante a gente citar isso, Gustavo, especialmente em relação a esses adolescentes e também aos deficientes visuais, enfim, e futuramente, quem sabe, aos idosos, é. né? quem, quem, quem sabe, né? pode, pode ser atendido. Porque o esporte muitas vezes ele é, ele é menosprezado como um fator de inclusão social, ele é um fator de social, inclusão social importantíssimo. Né? Muitas vezes é tratado como simples entretenimento, mas a gente vê nesse tipo de ação o valor que o esporte tem para a afirmação desses grupos também. Né? Ah, não, com certeza. E, e pensando assim, na, na dificuldade financeira e vulnerabilidade das crianças, em 2006 a gente conseguia atender 240, 250 crianças. Daí com, a, com o corte da do transporte que nós tínhamos. Durante dois anos a gente teve o transporte da, da equipe frota da Urges e daí depois dois anos a gente teve da, da prefeitura de Porto Alegre. Uh, com o corte, reduziu pela metade o número de praticantes. Ou seja, praticantes a gente tem. Só que, claro, existe a dificuldade de locomoção, de... de sei lá. É, se tivesse um facilitador, com certeza a gente poderia atender muito mais uh, crianças e e jovens. Além do judô, outros esportes que, que são trabalhados no Bugra do Sena, Kung Fu, né? é Wushu, que é uma espécie ah, de Kung Fu. Sim. Uh, temos o Jiu-Jitsu. O... Que, na realidade, o, o projeto do do Sena ele foi crescendo tanto que ele foi se... Ele se iniciou trans... no judô. Ele iniciou no judô e Bugra do Sena foi um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali da Esf antiga Esf que deu aula para o professor Alexandre, em homenagem a isso, o Alexandre nomeou o projeto com o nome do, Bugli Lucena, do professor Bugli Lucena e, e o projeto cresceu tanto ao longo desses últimos 27 anos, que ele foi se compartimentando então a gente tinha uma parte de preparação física de atletas, a gente tinha a parte de wushu, a gente tinha a parte de jiu-jitsu brasileiro que também está muito forte, a gente tem conseguido bons resultados com jiu-jitsu virou um grande centro de treinamento uh, de Porto Alegre onde pessoa, pessoas de diversas equipes uh, que a gente possa imaginar que seriam rivais, eles vão para a para treinar junto e colaborar e trocar informações uh, é, é bastante legal, e tem, bom são essas lutas assim praticamente, é jiu-jitsu judô é interessante citar o judô em 91, que era logo depois da medalha de ouro da Aurélio Miguel né se criou uma, ah, certeza, um, uma interesse certeza, muito grande pelo certeza. judô a partir dali com o Rogério Sampaio em 92 também com em né? a disciplina de judô uh, na na graduação da educação física é uma disciplina muito procurada. Uh, o judô uh, gaúcho é, um, é, é muito forte. Nós temos o João Berli, nós temos o Mayra Aguiar, nós temos muitos atletas muito bons treinando aqui. Então, é um esporte com tradição nacional e é um esporte também com tradição, tanto gaúcha quanto porto-alegrense. Eu acho que a gente não tem como escapar disso. Gustavo, para quem quiser fazer contato com o bug do Lucena e se interessar pelo projeto, como é que pode fazer? Uh, o melhor método é ir até a EZF, a EZFID, URGS, uh, conversar lá na, na Secretaria de Extensão. Eles vão dar as horas de turma para o tipo de, de, de aluno, se é um aluno mais novo tem algum horário, se é um aluno mais velho tem outro. E na Secretaria, acho que eles conseguiriam direcionar bem o pessoal para qual turma... Eles devem procurar. Mas nós temos treino de segunda a sexta uh, para as crianças das seis e meia às sete e meia da noite. E dos adultos começa das sete e meia até às nove da noite. Jiu-jitsu nós temos todos os dias também de segunda a sexta ao meio-dia. Os horários do wushu eu vou ficar te devendo. Mas Bom, é só chegar na, na EasyFeed ali, Felizardo 750, Exato. consegue. Exato. Muito bem, Gustavo Schumacher, professor colaborador do projeto Bugra Lucena, técnico da equipe do Acerx Urx, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, muito obrigado, agradeço o espaço e contem sempre conosco aí para divulgar e crescer mais aí nesse nosso projeto. Muito obrigado, Gustavo. Vamos Valeu. agora às notícias da extensão.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 Para mais informações a respeito de inscrições e modelos de resumo, acesse o site www.urgs.br barra salão de extensão. O Centro de Referência em Direitos Humanos, Relações de Gênero, Diversidade Sexual e Raça da URGS promove o sétimo seminário Diversidade Sexual, Relações de Gênero e Raça. O evento tem como tema Diálogos Interseccionais e Mulheridades, Políticas de Educação, Saúde, Segurança e Território. No dia 15 de julho, o evento será aberto com uma oficina no anexo 1 do Campo Saúde. Nos dias 17 e 18 de julho, a sala 2 do Salão de Atos receberá duas mesas redondas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal da extensão da URGS. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, notícias de Mayra Miguel, técnica de Luiz fogasse Voltamos na semana que vem.